Olá, Paulo Sérgio Oliveira, em mais um vídeo, Minutos do Despertar. Nesses vídeos eu tenho tentado passar, de uma maneira mais simples, mais sucinta, a questão das percepções que a gente tem quando a gente frequenta esse estado de alma, esse estado de frequência maior, esse estado onde não há escassez, não há solidão, onde não há, porque todas essas coisas são percepções quando a gente está na vibração menor. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a questão do tempo. O tempo também é uma criação humana. O tempo é uma percepção individual de cada um. Uma percepção da maneira como você lida com o tempo. Da maneira como você está naquele dia. O tempo, a natureza tem, né, ela tem os seus períodos. Mas esse tempo de minutos, esse tempo de horas, esse tempo de ele foi criado pelo ser humano. Essa música que eu estava solando aqui é uma música da minha filha, chama Voa e Borboleta, é a música número 8 do meu CD, Livreto CD Consciência Cantada, onde eu disse para ela um dia que algumas borboletas duravam apenas um dia, depois da transformação né, de lagarta para borboleta. E para uma criança de 8 anos aquilo é uma percepção né, chocante. Só isso, pai. Mas eu estou explicando para ela que o tempo da natureza é diferente, que esse um dia que essa borboleta vive pode ser uma plenitude que se resuma, que, que, que defina, que se compare à a, a nossa vida inteira. A maneira como esse tempo é distribuído é usufruído né, por esse ser. Mais um exemplo prático, uma celebração, um momento de felicidade, eu levo... Convidados no meu programa de rádio, e a gente fica numa experiência mais aberta, mais expandida. Eles falam, já acabou o programa? Meu ouvinte fala, né? Você que é meu ouvinte fala, já acabou. Tá aí uma experiência. Né? Esse áudio passa muito rápido também, mas as coisas mais difíceis, às vezes, demoram a passar. Eu lembro de um acidente que eu sofri: meu carro ficou rodando, ficou girando, girando, girando. Eu ficava esperando a pancada, a mureta. Apareceram horas, aquela espera, comparando as duas situações, há uma diferença significativa de tempo. Dá uma olhadinha para as questões que você tem, a tua maneira de lidar, de perceber esse tempo. Dá uma olhadinha para você, Hã? como é que você está lidando com o teu tempo, essa é mais uma percepção. Desses momentos, desses minutos do despertar que eu passo semanalmente. E eu queria terminar justamente com essa música, Voa Borboleta, que é da minha filha. Letra, música, muito bonita. Né? Uma vez eu encontrei uma borboleta. Ela voava feliz e tranquila, sem nenhum problema. Eu de cá pensei: como pode ser? Como posso te entender? Foi borboleta, foi feliz, foi outra vez, como ninguém nunca fez. A serviço de algo maior, meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, assim falei Raul.